de calorzinho aqui, apesar da distância. É, então, muito bem-vindos à, à 22ª Oficina Wikimedia e Educação. Eu sou Amanda Jurno, sou a atual gestora de Educação e Difusão Científica do Wikimovimento Brasil, e essa é a nossa primeira oficina em novo dia, em novo horário. Então, em, a partir de pesquisa realizada com a comunidade de interessados na, no uso educacional dos projetos Wikimedia no ano passado, a gente percebeu que o horário de 4 horas, de 2 às três e meia, de duas às quatro não estava funcionando muito bem. Então, dentro das nossas possibilidades do horário da equipe profissional, a gente fez essa alteração, empurrando um pouquinho para um pouco mais próximo do que foi sugerido. Então, estamos aí fazendo essa nova tentativa. Então, agora, até o final do ano, as nossas oficinas são sempre na penúltima quinta-feira do mês, Sempre de 5 a 7 da tarde. Então, espero contar com vocês nas próximas. E talvez vocês tenham recebido um e-mail. É, sempre que vocês se inscrevem para participar das oficinas, vocês é, são automaticamente inseridos nas próximas oficinas. Caso não queiram mais ser inseridos, basta escrever para mim no, no e-mail é, responder o e-mail e aí a gente tira vocês da lista, tudo bem? Muito bem, então, o que são essas oficinas, gente? Acho que, não sei aqui quem nunca participou das oficinas, né? então, é sempre importante ressaltar que esse aqui é um espaço pensado para ser um lugar de troca de experiências e para dar apoio para os educadores interessados nas plataformas wikimedia em sala de aula, mas não só na sala de aula, também na pesquisa e na extensão né, então, é, hoje a gente entende que há uma possibilidade enorme de pensar projetos e programas de extensão com os alunos, e então nós estamos aqui também para auxiliar os educadores que tenham interesse nessa área. E por que que a gente oferece, organiza essas oficinas? Primeiro para oferecer esse apoio aos educadores no universo Wikimedia, né? Tentar dar um pouquinho, uma cara do Wikimovimento Brasil aqui para vocês saberem quem somos nós por trás dos códigos da wiki, né? É, podemos aqui nos encontrar. É, podemos pensar e estimular também formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, então, as plataformas Wikimedia são importantes recursos educacionais, né, abertos, inclusive, gratuitos, que estimulam práticas é, educacionais abertas, então, aqui é um espaço para que a gente possa discutir essas possibilidades, pensar novos formatos, pensar como que a gente pode aplicar a experiência dos nossos colegas, na nossa própria realidade dentro da universidade, dentro da escola, né? dentro da, de alguma instituição de ensino. É, para a gente imaginar coletivamente esses formatos possíveis de programas de educação, para a gente formar essa rede de educadores, sabermos quem somos nós, como podemos nos ajudar, como podemos trocar referências, figurinhas, experiências, angústias, né? entender os desafios e buscar soluções de forma conjunta. Então, vamos nos conhecer, vamos nos apresentar pelo chat, por favor, é de praxe que a gente coloque sempre o nosso nome, a instituição a qual a gente está vinculado, qual que é o nosso interesse, se a gente já usa os projetos Wikimedia para algum fim educacional, se a gente tem interesse. Fiquem à vontade para usar o chat da forma que vocês quiserem. É, a gente tem essa, essa discussão paralela no chat, a apresentação, então, por favor, vamos nos conhecendo e vamos trocando figurinhas também pelo chat. Na programação de hoje, a gente tem a professora Elisa Garcia, que eu agradeço demais por ter topado o convite para falar hoje. Ela vem do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e vai falar sobre a história dos índios na Wikipédia, reflexões a partir da edição em sala de aula. E depois como a, a, hoje é a nossa primeira experiência, né, que, que vai se, se estender aí ao longo de 2023, no nosso novo formato a gente tem a apresentação de apenas um educador, e depois eu entro para falar, é, fazer um tutorial um pouco mais aplicado com vocês. Então, também a partir da pesquisa que a gente fez no ano passado, a gente notou a, o interesse de, é, trazer um pouco esse passo a passo, esse mão na massa um pouco mais para as oficinas. Então, esse ano a gente vai fazer essa experiência e ao final do ano a gente faz um apanhado para ver se deu certo ou não deu certo. Então, eu vou falar hoje sobre o Outreach Dashboard, que é uma ferramenta para gerenciamento de programas e eventos wiki, tá? E depois disso, a gente tem um espaço de discussão para tirar dúvidas, para conversar, para poder pensar em cima do que a Elisa vai expor para a gente, pensar um pouco em cima da ferramenta que eu vou apresentar para vocês e também pensar em cima dos seus próprios programas e projetos. Então, como material de apoio, eu gosto sempre de trazer a Wikipédia de AZ, que é uma brochura com introdução ao universo Wikimedia, e tutoriais de edição na Wikipédia, no Commons e no Wikidata. Então, é uma ótima é, porta de entrada para vocês que querem começar a usar é, as plataformas Wikimedia com seus estudantes, então, tem aqui o, o básico de como que funciona, quem edita a Wikipédia, quem está por trás desses projetos, e um pouco do, do básico, da edição. É, a gente também tem vários vídeos tutoriais que foram sendo feitos aí ao longo dos anos, com passo a passo de como editar projetos Wikimedia. Então, a gente tem, é, tanto no, no Wikimedia Commons, como no nosso canal do YouTube, é, esses vídeos disponibilizados com... É, Tutoriais simples de como criar conta de usuário, de como usar ferramenta de tradução, de como é, criar uma info caixa e diversos outros tutoriais que podem ser usados por vocês ou até mesmo com seus estudantes, né? Então, é, ao invés de, é, se vocês não quiserem fazer um passo a passo com os estudantes, vocês também podem usar esses vídeos para facilitar o processo. E o nosso portal... Né, de, das oficinas Wikimedia Educação, que é na Wikiversidade. Então, no, nossa casinha aqui é a Wikiversidade, e lá no nosso portal a gente tem todo o conteúdo das oficinas anteriores, a gente tem os materiais que foram disponibilizados ao longo das oficinas pelos participantes, e agora a gente tem um boletim. É, então, todos os nossos encontros estão lá, hoje ou no máximo amanhã, o vídeo da, com a gravação desse encontro também vai estar no portal, tá? É, os slides da minha apresentação já estão lá, eu vou depois ver se a professora Elisa topa disponibilizar os dela também, então também estarão lá. E o vídeo vai estar até amanhã, com certeza, vocês podem rever ou passar para alguém que tenha interesse. A gente também tem lá materiais de apoio e a lista de participantes, então, por favor, não deixe de assinar. Esse foi o primeiro mês que a gente começou a fazer um boletim mensal, também a partir da nossa pesquisa descobrimos que havia um interesse de troca de informações e atividades, novidades do que está acontecendo na comunidade. Então, a gente lançou o nosso boletim WMB e Educação. Esse foi, em março foi a nossa primeira edição, já está no nosso portal da Wikiversidade e esse boletim também é distribuído por e-mail. Então, se você quiser receber esse boletim por e-mail, não quer, não quer acessar a Wikiversidade, prefere receber por e-mail, não tem problema, basta me escrever para amandajuno, arroba, que eu mando o conteúdo para vocês. Eu não posso inserir vo vocês nessa lista. Eu preciso que vocês declarem interesse para receber por e-mail, tudo bem? E aqui está o link do nosso, do nosso boletim direto na Wikiversidade. Por fim, nós temos também o nosso canal no Slack, um grupo de discussão sobre educação e Wikimedia, que precisa de uma agitação lá, porque tem ficado parado, então vamos, vamos movimentar o grupo, é, que a gente pode. É um canal para a gente trocar essa, essas experiências, trocar angústias. É, acho que pode ser um espaço interessante para a gente trocar. É, necessidades também da rotina, né, então, é, professores que estejam desenvolvendo programas com Wikipédia, com Wikidata, com Wikimedia Commons, podem usar esse espaço para pedir sugestões, tirar dúvidas é, ao vivo ali com os colegas, né, sobre algum problema que tenham com edição, alguma dúvida de aluno que não saibam responder, ou é, pedir ajuda de voluntários para participar das do, das aulas, etc. É um espaço para a gente poder trocar. Então, se você quer entrar no canal do Slack, é só mandar uma mensagem para brasil.org, Brasil que a gente coloca você no canal. E, por fim, a gente também emite certificação da participação nessa oficina. Então, se você quer um certificado de participação na 22ª Oficina de Educação, por favor, escreva para eventos arroba wmnobrasil.org. Muito bem, esse espaço é de vocês e eu sou muito feliz em anunciar a professora Elisa Furhoff. depois você me fala como é que fala, é, Garcia, que é professora de graduação e da pós-graduação em História da UF, pesquisadora do CNPq e cientista Nosso Estado da Faverge. Realizou estágios de pesquisa em várias instituições na Europa e nos Estados Unidos, recebendo bolsas da Fundação Carolina, Newberry Library, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory e The Lehman Center for Brazilian Studies, Studies, University of Illinois, dentre outros. Especialista nos povos nativos americanos no período colonial, Atualmente, pesquisa as relações entre as mulheres indígenas e os homens europeus do século 16 e início do século 17 E uma abordagem de longa duração que articula história, patrimônio e usos do passado. É o Wikimedista e mantém um canal de divulgação científica no TikTok, toque de história. Então, muito bem, Elisa, a sala é sua. Muito obrigada por ter topado o nosso convite para participar. Fique à vontade. Obrigada, Amanda. Eu é que agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui com vocês e de compartilhar essa experiência que eu tenho desenvolvido desde 2020 lá na UF. É, tenho aqui alguns alunos né, que participaram é, desses cursos. Estou vendo aqui colegas, pessoas que eu também não conhecia, vou conhecer hoje, oi, Bruno, colega lá, o Bruno orientando, o Bruno colega, né? Então, assim, estou muito feliz de passar essa tarde aqui com vocês. Deixa eu começar aqui já a apresentação, que aí já vamos lá. Né? Então, é, quer dizer, como a Amanda já falou, né? eu selecionei aqui como título né, de hoje algumas reflexões sobre as edições que a gente tem feito desde 2020 nas salas de aula de graduação da UF em páginas relacionadas à história dos índios. Essas, enfim, foram experiências bem diversas, né? É, em parte, elas estão relacionadas com uh, um curso novo, né, uma disciplina nova que a gente tem na UF, que chama Laboratório, que é uma disciplina completamente livre, onde o professor deve propor alguma atividade prática é, com, com a turma, que traz aí alguns desafios né, para os historiadores, que geralmente não são muito práticos, né? Nós temos uma tradição de, de cursos baseados em leitura, em exegese textual, e quando nós temos aí uma demanda de realizar né, algum, algo prático, a gente fica um pouco perdido. E agora também existe a questão da extensão, tá? que aí todas as universidades estão tendo que incluir a extensão com maior ou menor carga horária, né? Lá na UFE a gente ficou com 10%, mas eu sei que outras universidades já estão com 20%. Então, enfim, a existência do laboratório e a questão da extensão casou perfeitamente com essa iniciativa de edição. Tá? E aí eu separei é, quatro aspectos dessa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? É, um pouco é explicar o que é essa história dos índios que a gente está editando, tá? que muitas vezes para o público não especializado não é muito claro né? é o que a gente está fazendo. Né? É, num segundo momento, é como essa história dos índios aparecia na Wikipédia, é, mostrar um pouco os verbetes que nós editamos, né? nós editamos alguns e criamos outros, é, e um pouco as habilidades é, desenvolvidas durante essa edição. Ah, eu já adianto aqui dar um spoiler, que foi uma experiência extremamente prazerosa, ah, tanto para mim quanto para os alunos, e, e surpreendentemente, assim, a quantidade de habilidades que os alunos desenvolveram ah, é, durante a edição, é, assim, me incentivaram a, inclusive eu estou tentando transformar isso em algo institucional, ah, porque, assim, como um método didático, foi muito legal. E o retorno, né porque agora os alunos já chegam nas aulas falando, professora, vamos editar, quando nós vamos começar a editar? Então, já tem, né é toda uma tradição aí se formando. Tá? Então, vou trazer um pouco é, o... quem são esses índios que a gente fala né? e que a gente edita nessas disciplinas. Eu sou professora de História da América Colonial e as minhas pesquisas são, né, como a Amanda falou na introdução, sobre os povos nativos americanos, né, no período, justamente, colonial. E aí a gente edita, sobretudo, temas e verbetes relacionados a esses sujeitos que são conhecidos na historiografia como os índios coloniais. Esse tá? é, é um termo técnico, cunhado nos anos 70, mas, para simplificar, ele significa, basicamente, esses uh, nativos que, individual ou coletivamente, se inseriram na sociedade colonial, que eram súditos aí dos monarcas europeus. Tá? E, em linhas gerais, no Brasil, esses índios eram índios que estavam aldeados, tá? em aldeias que poderiam ou não ser missões jesuíticas. Tá? Isso é muito mais presente na nossa história, do que a gente imagina. Então, por exemplo, a UF é um lugar perfeito para dar esse exemplo, porque justamente Niterói nasce como um aldeamento indígena para dar suporte à ocupação do Rio de Janeiro. A pegar o Bruno aqui outro como exemplo, Guarulhos igualmente, justamente um aldeamento indígena dentre os vários que estavam aí auxiliando São Paulo e o próprio São Paulo, num certo sentido essas pessoas, né, esses grupos, eles foram em grande medida apagados da nossa história. Tá? Nós temos uma história que geralmente estabelece o início do período colonial, né, o mundo português em antagonismo a esses índios. Né? Isso é um equívoco historiográfico. Né? Então, a nossa é, edição é justamente fazer uma atualização da Wikipédia em pesquisas que estão alterando esse equívoco historiográfico. Né? E aí é muito legal também ver que alunos que produziram e estão produzindo teses que justamente ajudam né, nessa mudança. Então, aí eu botei aqui três imagens, que são bem conhecidas dos especialistas, mas talvez não tanto né, do público em geral, são três imagens do Debré, do início do século XIX, e que mostram justamente esses personagens né? e a diversidade desses índios coloniais. Então, aqui no canto esquerdo, a gente tem uma índia, uma mulher indígena rica, no certo sentido, né? uma mulher indígena bem posicionada naquela sociedade que se dirige para a missa dominical. Então, vocês veem que ela está bem vestida, ela tem todos os símbolos das pessoas bem colocadas naquele mundo. O cabelo, o sapato, a roupa. No outro canto a gente tem mulheres indígenas, mas que são mulheres indígenas trabalhadoras. Elas são lavadeiras que trabalhavam no Rio de Janeiro. E aí dá muito também essa ideia do que a gente quer trabalhar esse índio colonial presente né, no mundo, na dinâmica, no cotidiano, ao longo aí de todos os três séculos de colonização portuguesa. Tá? E aí, né, dando justamente as imagens das mulheres, elas foram o, os personagens que nós mais editamos é, durante os cursos. Tá? Justamente, não só porque a minha pesquisa atual é sobre mulheres indígenas, mas também porque esses personagens nos permitem trabalhar a questão de etnia e gênero, né? que nos abre aí toda um, uma forma de pensar esse mundo colonial a partir de outra perspectiva. E aí nós fizemos várias edições e eu selecionei aqui algumas para falar hoje. Uma são, na verdade, dois verbetes que foram criados, tá? Que não existiam, que é o da Damiana da Cunha e o da Marquesa Ferreira, adiantando que Marquesa é nome, tá? não é título nobiliário, nesse caso, o da Bartira, que foi editado, e um outro trabalho que a gente fez, que eu acho também super interessante, é ir nos verbetes gerais sobre história colonial, é, geralmente relacionados a essas mulheres, e identificar que elas não estão presentes ou elas não são nomeadas e aí alterar isso. Então, por exemplo, nós somos em vários verbetes sobre a história colonial de São Paulo e identificamos que muitas vezes a Bartira não era nomeada. Então se falava assim: o João Ramalho era casado com uma filha do Tibreza. Custa falar Bartira? custa falar o nome, mas isso é também toda uma tradição histórica e historiográfica de não identificar essas mulheres. Então, isso foi um outro trabalho que nós fizemos. E depois o da igreja eu vou falar quando chegar a hora do deixar um suspense aqui para vocês. Então, esse aqui é um, foi um dos primeiros verbetes que nós criamos relacionados à temática das mulheres indígenas. O verbete da Damiana da Cunha existia em catalão, isso aqui não é uma língua aqui na direita, não sei porque que existia um Budapestadamina da Cunha em catalão, mas não existia em português. Né? E, e e a gente ficou muito surpreso, né? foram, na verdade, os alunos que descobriram isso, né a gente ficou pensando que, que mulheres, a gente, que mulheres a, gente, a gente pode editar, quem está na Wikipédia, quem não está. E nós ficamos muito surpresos que a Damiana da Cunha não estava, porque ela é uma das mulheres indígenas atualmente, mais, digamos assim, famosas na historiografia, porque recentemente foi lançado um livro sobre ela, justamente de uma estudante da UF. Né? Então, se fosse uma personagem tão famosa que não tem um verbete na Wikipédia. Nós construímos o verbete, né? tudo isso em sala de aula, alguns alunos até estão aqui hoje, que participaram dessa disciplina, uh, e aí fomos... Uh, nos deparando com todas as dificuldades relacionadas a esse período e a esses personagens. Por exemplo, como é, quais imagens né, é, nós podemos usar nesses verbetes? Né? Nós sabemos como o Brasil colonial é, tem uma quantidade muito pequena de imagens. Né? Muitas vezes a gente compara, por exemplo, com outros uh, espaços da América Espanhola. Né? Então, mesmo para personagens bem conhecidos, é muito difícil encontrar imagens. Para mulheres indígenas, mais ainda. Né? E, às vezes, algumas dessas imagens que a gente encontra, foi o caso também aqui da Damianda Cunha, a gente não consegue usar, né? porque elas não estão em domínio público. Né? Então, esse foi um exercício que eu achei também bastante interessante, que a gente desenvolveu em sala de aula, como oficinas. Né? É, como é que a gente consegue lidar com essa questão? Né? Porque as imagens são fundamentais num verbete da Wikipédia. Né? É, e aí a gente foi também desenvolvendo essa abordagem de longo prazo desses personagens. Ah, e aí, um outro aspecto interessante que nós desenvolvemos, já adiantando um pouco as habilidades, foram as relações entre história e usos do passado. Ah? Porque muitas dessas mulheres, elas... Ah, Por que a gente está estudando elas hoje? Né? Porque, algum, em algum sentido, elas fazem parte da nossa memória e dos usos daquele passado colonial. Ah? E como a gente articula esses aspectos. Então, no caso da Damiana, é... a Damiana é uma personagem famosíssima em Goiás. Tá? É... Muito mais até do que a gente pode imaginar. Tá? Então, assim, a gente até encontrou é... imagens que a gente poderia usar, mas que a gente não conseguiu usar pela questão do domínio público, e até já fica aí uma sugestão, Amanda, fazer uma glã com o Museu das Bandeiras, porque eles têm... Uma parte grande do acervo do Museu das Bandeiras de Goiás é sobre a Damiana. Tá? E aí eles têm uh, releituras, né? porque ela hoje em dia é uma personagem, a memória dela né? é uma personagem política importante na região. Tá? Eles têm objetos históricos, eles têm, por exemplo, uma cadeira de jacarandá né, que é atribuída à Damiana. A cadeira é belíssima, muitos desses objetos eles têm uma atribuição complicada né, de se verificar, é, a cadeira é, o, é, o caso, é um dos casos, né? é, mas, enfim, eles são muito interessantes para a gente lidar com a questão da memória. Tá? Então, assim, se achou no Casa da Damiana, e aí a gente também trabalhou com questões de é, espaço e materialidade. Né? Então, a gente colocou no site é, mapas da região de Goiás né, que demonstravam o, o, a espacialidade desse, desse grupo, né, dos caiapós na região, e, e como é que a, a Damiana né, era uma pessoa que... É, circulava entre os núcleos urbanos e os sertões. Tá? eu Não expliquei muito para a Damiana, porque estava ali um pouco já né, o texto, mas ela era, sobretudo, uma índia sertanista. Tá? Era ela que, no final do século XVIII, início do século XIX, é, saía é, de Goiás, liderava expedições ao sertão para convidar os índios a se integrarem na sociedade colonial tá? então aí ela ela é um personagem interessantíssimo porque ela primeiro ela é uma mulher sertanista tá? uma liderança sertanista e ela é uma Índia que está fazendo essa mediação e que está andando né, nesses caminhos. Então os mapas nos ajudaram a ter né, imagens é, nesse no verbete da Damiana, e outra imagem que a gente usou e que eu acho que ficou muito interessante para a gente fazer essa questão da memória né, e para a gente pensar a materialidade dessas histórias na contemporaneidade né, foi justamente, primeiro, essa perspectiva aqui da aldeia de São José de Moçâmedes que era a aldeia onde a Damiana vivia. Né, é, essa imagem é uma imagem de 1801, mas a aldeia foi estabelecida décadas antes. Né? E essa igrejinha aqui que vocês estão vendo né, na perspectiva da aldeia de 1801 é a mesma igreja que hoje em dia está né, na praça central lá uh, da cidade, hoje em dia, de Moçâmides, e justamente a praça se chama Daniela da Cunha. Tá? Então, esse é um, é um trabalho que a gente fez né, que eu acho super interessante porque a gente consegue trabalhar com, com a presença material dessa história, tá? e aí como eu vou mostrar também é, daqui a pouco é, é uma forma também do patrimônio atuar é, mudando esse apagamento né, da presença dos índios na nossa sociedade colonial e na nossa história. Tá? Então, foi uma, uma maneira aí que a gente encontrou também para lidar com essa carência de imagens, tá? E aí, uma outra personagem que a gente é, trabalhou e foi também um verbete que nós criamos, foi o da Marquesa Ferreira, tá? A Marquesa Ferreira ela era neta da Bartira e do João Ramalho, tá? É, ela foi a mulher mais rica né, do Rio de Janeiro no final do século XVI. Né? É, pela sua condição de uma mulher abastada e por ter sido né, uma grande doadora de terras, inclusive para os jesuítas, né, porque ela que doou aqui, como a gente colocou bem no início do verbo, Ali, a fazenda, o território da Fazenda de Santa Cruz para a Companhia de Jesus. Tá? É, e a Fazenda de Santa Cruz é, é, é um espaço fundamental para a história do Rio de Janeiro colonial. Tá? Era uma fazenda dos jesuítas e era a fazenda com o maior número de pessoas escravizadas. Tá? E esse território foi doado aos jesuítas por uma mulher indígena, que era a Marquesa Ferreira. Tá? Essa, essa indianidade da Marquesa Ferreira, em muitos relatos, ela é omitida, né? ou até mesmo há equívocos na sua origem, dizendo que ela teria vindo de Portugal. Né? Então, quer dizer, todo esse esse trabalho né? de encontrar essas pessoas e de produzir esse conhecimento, não fomos nós que fizemos. Né? Esse, esse conhecimento ele é um conhecimento produzido Sobretudo no nosso PPGH, porque a gente tem uma linha de pesquisa sobre a né, história dos povos indígenas. O que é fantástico, que eu acho que a gente consegue fazer editando os verbetes em sala de aula. Né? A gente consegue diminuir né, esse tempo em que um conhecimento produzido chega né, ao grande público. Então, a tese, por exemplo, que a gente usou para fazer esse verbete, ela foi defendida em março do ano passado. Ah, e logo já estava disponível para todo mundo. Né? Então, assim, é, é um potencial incrível. Tá? E, mas aí, de novo, a gente continua tendo esse, esse, esse desafio. Tá? Como a gente lida com imagens, é, o que, que a gente consegue fazer, né? Tá? Também, no caso, no caso da Marquesa, não tem nem o que teria no caso da Damiana, porque a casa da Damiana, se fizer um Glam com o Museu das Bandeiras, é, eles têm um material, que eles têm representações contemporâneas da Damiana, mas que daria para usar e que ficaria muito legal. Eles é, chamaram artistas locais para reinterpretarem essa personagem, então é fantástico o que eles têm. Para a Marquesa, não existe isso. Né? como é que a gente usa, o que que a gente faz. Né? E é muito interessante que todas essas questões elas foram questões que surgiam no nosso trabalho, né? e nós discutíamos, e as soluções, os encaminhamentos apareciam nos debates em sala de aula, né? então, um trabalho extremamente criativo. E aí, o que a gente conseguiu fazer com... Né? que imagens utilizar no caso da Marquesa Ferreira. Né? A Marquesa Ferreira, como ela era tão abastada, ela tem um testamento enorme, né? é que os alunos da disciplina, alunas nesse caso, né? porque a gente foi distribuindo as tarefas, então as alunas foram no Arquivo Nacional buscar esse testamento, né? tiveram ali um contato com uma instituição de pesquisa, com um documento manuscrito, do, da segunda metade do século XVI, ah, é, e nós sabemos que a Wikipédia não é um lugar da gente usar né, um, um documento manuscrito, mas ele aparece ali como, como imagem. Né? É, então, a questão das habilidades, que eu mencionei antes, né, é incrível, a quantidade de habilidades que os alunos desenvolvem no processo de fazer um verbete. Tá? É, e aí, um outro... É uma outra forma né, que a gente pensou também de fazer essa conexão entre esses personagens e as memórias né, é, foi, na verdade, como esses personagens aparecem na espacialidade das nossas cidades. Né? Então, por exemplo, a Marquesa Ferreira, como a Bartira, como a Damiana da Cunha, ela é nome de rua. Né? e é um também espaços onde muitas vezes as pessoas não sabem quem, são aqua, quem foi aquela personagem e a questão da indianidade daquela pessoa, né? então são é um outro aspecto que a gente trouxe para trabalhar justamente essa sessão que a gente fez questão de incluir em cada um dos nossos verbetes que é a questão da memória né? não é só o que esses personagens foram no século XVI, mas é na verdade os diferentes usos desse passado né, e as ressignificações é, dessas mulheres. Não é à toa que hoje em dia existe uma demanda para saber da história dessas mulheres indígenas. Tá? E a gente consegue perceber, a gente está trabalhando também com historiografia, quer dizer, uma série de habilidades, a gente vai desenvolvendo de maneira prática. Tá? E aí uma outra... É... Um outro exemplo é, que eu trouxe para vocês né, foi é, relacionado ao que eu mencionei antes de, é, do nosso trabalho ser não apenas editar verbetes sobre biografias de mulheres indígenas ou é, criar, né, quando eles não existem, mas também é, averiguar nos verbetes relacionados né, a essas mulheres ou a esses períodos históricos, se há efetiva menção a essas personagens, porque ela é constantemente apagada ou mesmo desconsiderada, ou às vezes até mesmo ignorada. Né? Porque apagada dá muito uma ideia de que alguém foi lá e deliberadamente apagou a coisa. Né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem. Né? Como no caso da Marquesa Ferreira, né? quer dizer... Ah, de acordo com várias fontes, ela era uma mulher de origem portuguesa. Né? E aí a gente tem o caso da Violante do Céu, né? que está ali no vermelhinho, porque a Violante do Céu ela era uma mulher indígena descendente do Araribóia, né? que é um dos grandes, aliás, o grande uh, líder indígena aí, uh, do estabelecimento do Rio de Janeiro colonial. Né? Aqui a gente está de volta a Niterói, e aí tem, tem uma questão muito interessante relacionada às habilidades e às potencialidades desse trabalho, porque a gente está, na verdade, desenvolvendo um trabalho sou, acerca muito do lugar onde a universidade está estabelecida. Né? Para quem conhece o campus do Gragoatá, é essa igreja. Ela é uma igreja que está bem na frente do campus, do lado da Cantareira. Tá? E, e Niterói é uma cidade totalmente vinculada à história do Araribóia. Tá? E essa, o, o território né, o, onde essa igreja está estabelecida, ele foi doado, então, né, é, pelo Domingos de Araújo e a sua esposa, a Violante do Céu. Tá? Essa informação ela não estava... Né, é, na página da igreja. Tá? Então, quer dizer, esse é um outro trabalho que a gente faz quando a gente está lendo né, e selecionando a bibliografia para trabalhar com os nossos verbetes, a gente vai conferindo os verbetes disponíveis relacionados àquele tema. Né? Então, quando a gente foi conferir o verbete da igreja, a gente viu, é, mas né, não existe nenhuma menção a essa mulher e a informação de que ela era uma mulher indígena. Tá? E aí a gente volta um pouco à questão que eu coloquei no início, quer dizer, como na verdade tem uma questão de etnicidade, mas tem também uma questão de gênero, tá? onde esses agentes né, mulheres eles são muitas vezes desconsiderados nessas narrativas, quando, em muitos casos, as informações existem. Ah, quer dizer, existe informação sobre a violante do céu e ela simplesmente não estava ali. Ah, então, isso foi é, é um exemplo aí de vários verbetes onde a gente atuou dessa maneira, né, identificando essas personagens que estavam faltando e incluindo a informação. Ah. E aí, um pouco aqui, só para colocar, eu acabei... Né, mencionando muitas dessas questões quando eu apresentava os verbetes e também a nossa dinâmica de trabalho, né? Um pouco quais são as habilidades é, que eu acho que os alunos desenvolveram é, com a edição de verbetes, né, E que eu já falei antes, mas, assim, é, gostaria de ressaltar que, que foi incrível. Né, a gente vai, No final, vai ter uma fotinho lá, de todo mundo muito feliz, né? É porque é, realmente é, você vi, foi possível ver que os alunos se desenvolveram e que o resultado final que a gente sempre publicava os verbetes no final da disciplina né? a gente trabalhava com página teste a não ser essas intervenções pequenas que a gente tipo da violante do céu isso aí a gente fazia ao longo do semestre até porque o pessoal fica muito animado quando a gente publica alguma coisa né? Mas a publicação do verbete final era sempre né, no final do semestre, é, e aí era possível ver né, a satisfação de todo mundo com aquele trabalho. Depois era mostrado para os pais, para a família, a família ficava orgulhosa e tal, tudo né, maravilhoso. Mas, enfim, o que, que eu acho assim, que eu gostaria de ressaltar que a gente desenvolveu né, é, nessa experiência? Tá? É, a Pesquisa sobre Iconografia e Cultura Material, né, que eu acho que complementa o um trabalho que a gente faz em outras disciplinas é, do curso de História, onde as nossas pesquisas são, sobretudo, pesquisas de documentação é, escrita, né, é, manuscrita ou publicada, mas, sobretudo, documentação escrita. A gente trabalha pouco com iconografia e também a gente, do período colonial, relacionando com cultura material. Tá? Então, acho que isso foi uma habilidade que os alunos desenvolveram uh, nessas disciplinas. Também a habilidade de comunicar a história. Né? Quer dizer, o uso de uma escrita não acadêmica. Esse é um outro aspecto assim, que foi muito interessante, porque os textos, nós dividimos os verbetes, né? e aí os grupos trabalhavam, primeiramente, na sua parte do texto, mas depois o texto era trazido para toda a turma e nós escrevíamos e editávamos conjuntamente. Tá? E esse processo de escrever conjuntamente com a turma foi riquíssimo, tá? porque nós avaliávamos ali coletivamente. Isso aqui dá para entender? Quem é que entende isso? Essa, essa informação está bem colocada? Então, realmente foi uma experiência muito gratificante e de aprendizado né, nessa comunicação a pesquisa documental né, em instituições, tanto online como presencial. Né, e aí o online também é fantástico, porque, inclusive, instituições europeias, né, museus, livrarias, que muitas vezes é impossível para um aluno de graduação ter acesso, né, ele conseguir ter acesso é um primeiro contato, aprender a pesquisar nas bases justamente através né, da, da possibilidade do online. E tudo assessorado né, pelos outros colegas, pela professora, então é, eles avançaram muito nesse aspecto. E um, um, um outro aspecto também que eu gostaria de, de ressaltar é essa habilidade de articulação de diferentes temporalidades. Né? porque o nosso curso ele, ele ainda é, não estou dizendo que é ruim, pode ser bom, né? mas assim, como é que ele é? Ele é organizado em temporalidades. Tá? E aí a gente treina pouco a capacidade de articular diferentes temporalidades tá? e de efetivamente pensar em longa duração e nas metamorfoses né? que esses temas aí vão, é, vão passando ao longo do tempo. Né? então foi muito gratificante a questão das discussões de memória tá? e a gente é, conseguiu é, desenvolver essa, essa habilidade tá? bom, já estou terminando pessoal, isso aqui é uma fotinho do nosso, do nosso último né, é, laboratório que foi no semestre passado a gente estava com os kituts ali porque foi o dia que nós publicamos os verbetes né? Então, a gente fez ali uma festinha, todo mundo muito feliz, como vocês estão vendo ali. E, e, e tem, tem alunos que estão aqui, e não tem fotinho, porque eles participaram no semestre anterior. Eu sei, Andréia, pois é, né? Mas, enfim, eles ficam ali representando todos vocês. Né? É, e aí foi o dia também que eles mandaram pelo WhatsApp. Ah, a Cecília estava lá, a Cecília está ali na fotinho. Mandaram para toda a família no WhatsApp e tal, realmente foi, foi muito bacana, né? E aí, deixa eu botar aqui o outro. Então, assim, é, era um pouco isso né, que eu tinha preparado para hoje. né? E aí deixei aqui né, para quem quiser um, saber mais do nosso trabalho, até entrar em contato. Né? E aproveito também é, para agradecer, vou agradecer pessoalmente aqui, principalmente a Andressa, que nos ajudou muito é, nesse nesse processo, né, Andres, Porque a, a nossa página, por exemplo, da Damiana, foi proposta para eliminação, né, eliminação semi-rápida. A gente ficou assim, nossa, super impactado. É, assim, a, a, a pessoa alegou que a gente não tinha uma referência, né, bibliográfica, mas a gente tinha ali um, um, um livro publicado pela Eduf. Então, porque, nossa, né? E aí falei com a Andressa, que na hora nos ajudou, nos orientou, né? E aí, junto com os alunos que participaram dos laboratórios, mas também os alunos que têm alguma relação com o nosso Instituto de História, né? Ou, por exemplo, como a Andressa, que é doutoranda, e outros. Mas aí, nesse caso aqui, principalmente a Andressa, que nos estimulou muito a oficializar né? o nosso laboratório na universidade. Então, a gente é, criou essa, essa página, eu deixo aqui para quem quiser é, visitar, né? e a gente está trabalhando na página ainda. A ideia é que ela possa agrupar todas essas diferentes experiências que a gente tem, tem tido na UF, né? porque são vários semestres, e aí tô, a gente está colocando lá os programas, né? E acho que outras atividades, se a gente fizer uma ditatona, a gente coloca lá, então vai agrupando tudo. E o interessante também da página do laboratório, a gente consegue fazer ali um outro aspecto que eu também acho muito legal dos verbetes e que os alunos gostam muito também. Porque ele é um trabalho que não se encerra num, num semestre, porque um semestre é muito curto. Né? Quatro meses a gente começa alguma coisa, mas porque nos, nos semestres seguintes a gente pode sempre continuar e aí os alunos novos que vêm, eles não têm que fazer tudo de novo, né? eles continuam fazendo o que os outros já iniciaram. E o laboratório, a ideia né, da nossa página do laboratório no Wikiversidade é a mesma coisa, é um, é um trabalho que não se encerra e não se perde, né? ele, vai, ele vai somando e fica ali disponível para quem tiver interesse, etc. Então, queria agradecer muito né, a presença, a paciência de vocês Espero que vocês tenham gostado e estou aqui, enfim, eu e os participantes aqui é, também que tiveram, né, na, nas disciplinas, estou à disposição para conversar, as críticas, sugestões, enfim, obrigada. Muito obrigada, eu sabia que ia ser bom, mas não imaginei que fosse tanto. Elisa, uhum. <risos> é, espero que, esta, que esta, esse caso venha para um capítulo do livro, hein? Se... Você poderia pensar sobre isso, nós temos até, eu botei aqui o link, vou aproveitar fazer fazer a propaganda aqui, nós estamos em comemoração aos 10 anos do Wikimovimento Brasil, a gente está organizando um livro para contar a história da Wikimedia no Brasil. Então, vocês estão todos convidados a submeter os seus resumos com propostas de capítulos até domingo. Esse prazo já foi expandido uma vez, então não vai ser expandido de novo, então é realmente só até domingo. Mas dá tempo, vai, são só é, entre 5 e 10 mil caracteres, é, é pouquinho mesmo, é só contar a proposta de vocês e, e tá, todas as informações da... Da, da chamada aqui no link, vocês podem é, dar uma olhada e eu também estou à disposição para tirar dúvidas. E Elisa, espero que você tope entrar nessa empreitada aí, porque seria maravilhoso ter essa história no nosso livro. <risos> Tudo bem. Então, é, antes da gente abrir para a discussão, é, eu vou então começar a minha fala. E aí, para quem chegou depois, é, explicar que. A partir de consulta feita à comunidade, no ano passado, a gente percebeu que havia uma demanda por, uma, é, por atividades com mais mão na massa, né, aqui nesse nosso grupo, apesar de ser um grupo para discussões pedagógicas. Então, é, a gente vai agora, ao longo de 2023, além da mudança de dia e horário, a gente vai trazer também sempre uma, um tutorial rapidinho sobre alguma coisa que serve aos professores e aos educadores para o ensino e para a extensão. Então, para começar, eu trouxe aqui para vocês o dashboard, e aí, que é de praxe, eu trouxe aqui também uma mini biografia falando um pouco sobre, sobre mim, eu sou a atual gestora de educação e difusão científica, e gosto também de estudar plataformas, algoritmos, inteligência artificial, e estou aí para qualquer dúvida que vocês quiserem, ou discutir, ou trocar é sobre essa área. Então, deixa eu compartilhar os meus slides, para a gente começar, então, nossa primeira, é, nosso primeiro tutorial, né? Então, o objetivo aqui da minha fala, os, esses slides já estão no nosso portal, também são acessáveis por esse link, é, a, o objetivo é apresentar a vocês o Outreach Dashboard, que é uma ferramenta para gerenciamento de programas e eventos, é, wiki e para que vocês possam ter curiosidade, buscar, querer saber mais sobre a ferramenta. Então, nós não vamos chegar até uma, um, um nível mais avançado de edição. Podemos depois, quem sabe, marcar um evento específico para isso, se for uma demanda de muitos, né? Mas a ideia mesmo é apresentar para vocês essa ferramenta. Então, para começar, eu dar o um histórico do que é essa ferramenta. Essa ferramenta foi criada em 2015, pela, é, pela Wiki Education Foundation, é, pelo braço de educação da Fundação Wikimedia, e que objetivava atender os próprios programas que a organização apoiava. Então, era uma ferramenta interna, só que ela foi tão legal e ela trazia benefícios tão grandes que a comunidade começou a pedir para que ela fosse disponibilizada também, né? Então, é... ah, antes disso, ela foi uma ferramenta que foi pensada como substituição a uma outra que tinha sido criada em 2011 e que era muito cara a manutenção. Então, ela foi pensada como uma estratégia viável para poder é, acompanhar esses programas de educação de uma forma financeiramente viável também. Né? É, essa... O site da versão original ainda existe, é, só que ele só acompanha programas dos Estados Unidos e do Canadá. Então, o, o site que nós aqui no Brasil usamos é outro. né? É, graças a esse interesse da comunidade, então, em 2016, a Wikedu criou uma cópia da ferramenta e disponibilizou em um site separado para que todos é, interessados pudessem usá-la. Eu não coloquei o site aqui da original para a gente não ter confusão, é, mas esse aqui é o nosso site que nós usamos, tá? É Outreachdashboard.wmflabs.org é, Deixa eu só pedir um minuto Minha filha está tá brincando bastante ali, não sei se estava vazando Avisei é, Bom, então é uma ferramenta que auxilia a realização de eventos e programas educacionais nos ambientes Wiki. O que ela faz? Ela registra é, os participantes que fazem parte do programa, acompanha as métricas ligadas a um programa, para que os organizadores e a comunidade possam avaliar e relatar os resultados. Ela também reúne módulos de treinamento realizados pela Fundação Wikimedia. Então, vocês podem entrar lá no site do dashboard e vocês vão encontrar todos os módulos. Infelizmente, eles estão em inglês, não, não foram traduzidos, mas também convido vocês, se vocês quiserem traduzir esses módulos para o português. Então, quando vocês entram, fazem a inscrição, é importante ressaltar que a inscrição no dashboard é feita com a conta de vocês da Wikimedia, geralmente a conta é via Wikipedia, né? então é o mesmo usuário... É... Ah, que bom, Aldo, que você está traduzindo pelo Google. Quem sabe você não topa a colocar essas traduções lá e disponibilizar, contribuir com a comunidade, né? É, e vocês fazem a, o login junto é, com o usuário de vocês da Wikipédia ou da Wikimedia, de algum outro projeto. Aqui eu fiz um login com a minha conta profissional. E aí, quando vocês entram, vocês encontram essa visualização, tá? É, quem que deve e quem que pode usar o dashboard? Então, organizadores e participantes de programas envolvendo projetos Wikimedia ou observadores. Os organizadores, eles devem criar uma página do evento e convidar os participantes a se registrarem. Também é possível adicionar os participantes a partir do nome do usuário. Então, se você, a professora Elisa, cria um dashboard da disciplina dela, ela pode pegar o usuário de todos os alunos da turma e cadastrar eles no dashboard, só que isso não é recomendado, porque é, a gente não, não insere a pessoa em algo que ela não queira fazer, né, é, então, assim, principalmente uma ferramenta que é de rastreamento de métricas, é importante que a pessoa tenha a iniciativa de se cadastrar sozinha, então, assim, há, há exceções, às vezes uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, ou para agilizar algum processo em sala de aula, talvez, vocês possam fazer isso, mas é recomendado que vocês sempre mandem o link de convite e os seus estudantes se inscrevam sozinhos, tá? É, e as, as, a, os observadores são pessoas interessadas em saber mais sobre esse programa do qual não fazem parte. Então, são três tipos de público que tem o dashboard. Os localizadores, os participantes e os observadores os organizadores precisam é, compartilhar várias informações do programa na ferramenta para poder criar. Isso, Guilherme, é, é interessante que você convide eles a, a, a se incluírem sozinhos, porque aí eles estão declarando que eles autorizam a ferramenta, a gente vai chegar aqui nesse, nesse pedaço. É, isso são todas etiquetas de utilização da comunidade, né? Assim, não que seja errado fazer, mas é melhor que seja dessa forma. É, então os organizadores podem, além de compartilhar as informações básicas sobre o programa, eles também podem adicionar ou remover usuários manualmente. Então, se a gente tem algum problema de alguém que está causando distúrbio, alguém que se cadastrou e não deveria ter se cadastrado, os organizadores têm essa autoridade de retirar aquela pessoa do programa. Tá? Também podem abrir e fechar a página de registro e gerar os relatórios de resultados. Quem que são, podem ser esses organizadores? Podem ser educadores que usam a Wikipédia ou outro projeto Wikimedia nos seus programas de ensino e extensão, organizadores de evento GLAM, né? Então, ah, eu não sou, eu não sou professora, não tenho turma, mas eu quero usar o Dashboard. Eu posso. Claro, o Dashboard é uma ferramenta de acompanhamento de métricas. Se você tem um, um projeto interesse de acompanhar métricas relacionadas a um objetivo comum e a um grupo de pessoas que estão editando dentro desse objetivo comum, o dashboard é para você, tá? Então, equipe profissional de afiliados Wikimedia para poder acompanhar, às vezes, uma campanha, um evento, uma iniciativa ou pessoas que queiram monitorar o progresso de um grupo de editores. Então, eu me reuni com os, com os meus amigos, nós somos Wikimedistas, nós decidimos que nós queremos editar coisas da nossa cidade natal, e nós vamos fazer um dashboard para registrar lá e entender tudo tudo que a gente já fez, o que ainda precisa ser feito, então não precisa ser uma instituição formal por trás do programa, tá? É, então, os participantes eles precisam se registrar para fazer parte de um programa. Ao clicar em registrar, esses participantes, que, que eles estão fazendo? Eles estão autorizando essa ferramenta a, a, a rastrear e registrar suas ações nos projetos Wikimedia. É, vocês já devem ser de conhecimento comum de vocês que na internet todas as nossas ações deixam rastros. Né? Então, quando a gente está usando os projetos do a gente também está deixando rastros digitais. Então, o que, que a gente faz quando a gente, a gente entra no dashboard? A gente autoriza ele a coletar esses rastros e registrar dentro do banco de dados dele. Ah, Para sempre? Não. Dentro do período determinado pelo organizador. Então, no dashboard sempre vai ter um período de início do programa e um período de fim do programa. Ele só coleta o que está dentro daquele período, antes e depois ele não coleta, tá? Há possibilidade de coleta retroativa, então, se você, é, um participante esqueceu de, de se inscrever e fez um monte de edições e você quer inserir ele é, para poder, porque ele fazia parte, um aluno esquecido, que não, não se registrou, é, ele se inscreve e é perdido tudo que ele fez? Não. O dashboard ele retorna todos esses rastros desse aluno até o dia de, de começo do evento, né? Então, vamos supor que o evento começou dia 1 de março, tá? E eu aqui, hoje, cheguei aqui e sou aluna da professora Elisa e percebi que eu já editei um monte de coisa, mas eu não me registrei no dashboard. Eu me registro hoje. A ferramenta vai voltar no meu histórico e vai coletar tudo o que eu fiz até o dia 1 de março, tá? Então, o que eu fiz não é perdido. Então, o programa da professora Elisa vai conter as minhas métricas também. É, ótimo. É, e os observadores? É, todos os interessados em um determinado programa, eles podem acessar os relatórios de métricas de qualquer um dos programas criados no dashboard, tá? Então... Os relatórios do dashboard sempre são públicos, tá? Quando você está é, selecionando a opção de tornar privado ou não privado, refere-se aos participantes. Então, que, se você vai deixar que qualquer um se inscreva ou você é preciso autorizar aquela pessoa a se inscrever, tá? Então, há, há as métricas gerais, e a gente vai passar por elas aqui, elas sempre são visíveis, tá bom? Então, isso é legal até, porque para vocês podem navegar lá, olhar outros programas parecidos com os que vocês querem montar, ver qual que é mais ou menos o tipo de métrica que é gerado, para vocês também pensarem em é, métricas de avaliação é, dos, dos estudantes, né? o que, que é produzido nesse tipo de programa. Então, é interessante para essa função também. É... Então, para que, que o dashboard foi criado? Ele foi criado para administrar e rastrear grupos de editores em programas que, um, tem um prazo limitado, então sempre é preciso ter início e fim. Dois, que sejam focados, então não, ele, eles não sobrepõem outras atividades de edição ou quando os, os editores estão trabalhando em verbetes distintos designados a eles, né? Então, assim, é importante é, ressaltar que quando a gente cria um dashboard é, é possível. É, é, você pode selecionar, por exemplo, que eu quero coletar tudo o que é feito na Wikipédia em português. Se o, o meu aluno é um aluno que também gosta de editar a Wikipedia em inglês, quando ele estiver editando a Wikipedia em inglês, aquilo não vai vir para minhas métricas, porque não tem a ver com a minha aula. Por que, que eu vou, se eu estou dando uma aula de história moderna em português, por que, que a, o conteúdo em inglês é interessante? Não é... Então, eu não quero aquilo nas minhas métricas. Então, não tem problema. Na hora que eu estou criando o dashboard, eu, eu escrevo lá que eu quero colocar, coletar informações da Wikipédia em português. Qualquer outra Wikipédia que o seu aluno editar não vai ser registrada, tá? É, e pessoas que têm o um interesse em comum. Então, é, é possível rastrear e documentar quem que são esses editores, né? Então, é possível ver quem que são esses editores. Sempre ver os nomes de usuário, Tá? Então, é importante também, a, a gente vai, vai fazer uma, um tutorial aqui ao, ao longo do ano sobre essas é, formas de orientar os alunos para criarem suas contas, né? Mas eu acho que é importante adiantar, assim, que é sempre importante é, instruir os alunos de que não precisa colocar seu, o seu nome próprio no seu usuário. A Wikipédia garante a anonimidade. Então, o professor detém a lista... É, de quem é de que aluno tem qual usuário a para fins de nota, mas essa, essa relação nome pessoal e usuário não é, não é publicizada. Nós, da, da Wikimedia e todos os observadores do programa que entrarem no programa vão ver apenas os nomes de usuário, eles não precisam saber quem são as pessoas a não ser que o professor publicize isso de alguma forma, né? Que não é recomendado também. A não ser que seja caso de dar autoria, né? Então, a gente quer publicizar, divulgar o trabalho que os alunos fizeram, é de comum acordo dos alunos é, se, se identificarem. Aí, ok, mas é sempre importante a gente é, questionar se eles querem que o nome deles seja divulgado e relacionado ao conteúdo que eles estão produzindo. E pode parecer uma coisa muito simples, gente, mas é, muitas pessoas são atacadas pelas opções sexuais, pelas opções religiosas, é, pelas opções, é, desculpa se eu, não, se eu não usei o termo opção, é, orientação sexual, é, op, é, escolhas religiosas ou é, expressões políticas, né, então assim, a, a depender do cargo que você ocupa em uma empresa, há empresas que são extremamente preconceituosas, com opções políticas, com opções é, dos mais diversos assuntos, então é o direito da pessoa não querer que, que o nome dela esteja ligado ao conteúdo que ela está editando, né? Isso, às vezes, é uma questão de segurança de vida mesmo das pessoas, né? Muito bem. É, então, para coletar essas informações dashboard usa, como é que fala, of. É, que na verdade ela é o diminutivo de open authorization, que é uma forma de autorizar aplicativos externos a realizarem edições e outras ações em seu nome. Então, quando você entra em algum site, e essa ferramenta é usada em muitos outros sites na internet, além dos projetos de mídia, e você vê essa, essa essa ferramentinha, quando você clica aqui em aceita, você está autorizando ela a fazer ações em seu nome. Então, é, nesse caso, os, os participantes do programa, você, eles estão autorizando o dashboard a agir usando a conta sem a necessidade de fornecer a senha de acesso ou usar uma funcionalidade que não deveria. Então, eu apenas entro com a minha conta, autorizo, e aí, a partir daí, ele consegue coletar as informações que foram designadas no programa para serem é, coletadas. Então, de novo, é assim, algo muito comum na internet é usado em diversos sites, isso não é do, da, do, dos projetos Wikimedia somente, tá? É, então, ao clicar, é, e, e aí você faz esse login com a sua conta geral, sua conta universal, global da Wikimedia. Geralmente, ela está atrelada à Wikipédia, que é sempre a maioria das vezes é a nossa porta de entrada, a gente faz a nossa conta pela Wikipédia, mas não necessariamente. É, então, ao clicar em login, você precisa inserir o seu usuário e senha da Wikipédia, depois aparece uma janela pedindo a permissão para que o dashboard interaja com as páginas usando a sua conta. Pronto você autoriza e ele já passa a coletar os seus conteúdos. Ela apenas contabiliza e reporta informações que estejam públicas nos projetos Wikimedia, tá? Qual que é a vantagem? Ela coleta grandes quantidades de informações, então, assim, uma turma de cinco alunos, é fácil o professor chegar lá e coletar o... o cada um fez, né? Agora a gente está apoiando uma campanha é, de saúde auditiva, o pessoal está lá, realizaram a oficina em Florianópolis hoje, foi um sucesso e tal. E aí eles estão, não sei se vocês acompanham nossas redes sociais, mas nós estamos postando lá, está um sucesso. E... Mais de 800 editores, como que a gente coleta os dados de todo mundo? E tem gente que é super empolgada e vai ficar virando noite, editando e vai adicionar dezenas, milhões de bytes e como que o professor dá conta, como que o, né, que o organizador deve dar conta de coletar tudo isso. Então, qual que é a vantagem do dashboard? É que ele coleta grandes quantidades de informação de forma automática em múltiplos projetos, tá? É, ele coleta todos os projetos. Então, coleta o WixOffice, coleta o Wikibooks, coleta o Wikidata, coleta o Wikimedia Commons, coleta o um, Wikinews coleta coleta Wikipédia, logicamente, coleta Wikiversidade, tá? Então, você sempre tem que designar qual que é a língua do projeto que você está usando. Então, todos esses projetos, com exceção do Wikidata e do Commons, todos esses projetos têm as suas versões das línguas, né? Então, a gente tem a Wikipédia em português, a Wikipédia em inglês, a... a... Wikiversidade em português, a Wikiversidade em inglês, então se, a gente tem que sempre especificar qual delas a gente quer que colete. O Wikidata é, é multilingüe, então não precisa especificar, e o Commons também não precisa especificar. Então, as métricas que são pré-definidas para poder coletar com esses grupos, para qualquer grupo. Lista com nome de usuários da Wikipédia de todos os participantes. Lista dos itens da Wikimedia, por exemplo, é, artigos da Wikipédia para os quais os participantes contribuíram contagem de edições, de contribuições para qualquer conteúdo da Wikimedia, número de novos artigos criados na Wikipédia, número de palavras adicionadas, número de acessos ao conteúdo do grupo Desenvolveu e lista de uploads de mídia para o Wikimedia Commons. Então, a gente entra é, no dashboard... E aqui estão todas as informações importantes. Se vocês verem que a ferramenta está metade traduzida e metade não traduzida, né? Então, vocês não reparem. É, ela, aqui, quando vocês clicam em My Dashboard, vocês acessam todas as informações importantes ligadas ao seu perfil, tá? E aqui a gente escolhe o idioma de exibição. É bem no canto superior direito da tela, logo ao lado do seu nome de usuário. De novo, algumas coisas foram traduzidas, outras não. É, onde está o meu slide que eu estou tô... compartilhando aqui? É, muito bem, então, a, o que, que a gente pode fazer no desktop A gente pode encontrar um programa. A gente pode criar, um, e para encontrar um programa, a gente tem o nome de um programa que o professor falou que eu preciso entrar, ou eu fiquei sabendo que na Universidade é, do Rio de Janeiro, o pessoal do Departamento de História realiza várias oficinas ligadas à Wikipédia, e eu quero procurar algumas coisas que eles fazem, eu fiquei sabendo que há é, muitas coisas sendo realizadas com gênero, e eu quero saber o que está que sendo realizado, então aqui, pelo encontrar o programa, você consegue encontrar programas que estão sendo desenvolvidos no dashboard você pode criar um programa independente também, tá? Então, você clica em criar um programa e você vai ter duas opções. Criar um programa novo ou clonar um programa antigo. Então, nós vamos começar a aprender a criar um programa novo. Você tem três opções de criação. O programa básico, a editatona e o programa com foco, é, com um foco de artigos, né? Um escopo de artigos definido. Então, o programa básico é o programa padrão, ele acompanha as edições em quaisquer páginas do domínio principal feitas pelos participantes entre as datas de início e término, em cada uma das wikis registro, rastreadas, e essas wikis rastreadas precisam ser colocadas pelo organizador. Ele também cria e atualiza uma página do programa na wiki, tá? É, automaticamente. As edições de qualquer artigo nas Wikis são rastreadas, rastreadas, serão contadas, mas os organizadores podem filtrar artigos específicos usando o recurso Untrack, na visualização, é, artigos editados. Editatona. É um tipo de programa que funciona como o anterior, com a diferença de que nenhuma página do programa vai ser criada no wiki, na wiki, a menos que seja explicitamente habilitada. A única diferença é essa. O programa com escopo de artigo, ele limita as estatísticas a artigos específicos e coleções de artigos. Então, somente as edições de artigos atribuídos àquele programa ou artigos em categorias listadas na aba artigos designados serão contadas. Os participantes podem atribuir a si mesmos os artigos que desejam rastrear e os organizadores podem adicionar artigos por título, ou coleções de artigo através de categorias na Wiki, modelos, consultas PetScan ou coleções PagePile. A gente não vai falar sobre PetScan e nem PagePile hoje, porque são coisas mais complexas e nem eu consigo fazer direito, a gente precisaria pegar a ajuda dos universitários aqui, o Lucas Belo, <risos> para ajudar a gente com essas questões. É, mas não precisa disso para poder conseguir fazer um programa legal no dashboard, tá? Então, quando você está criando um programa, o que, que você vai precisar? Você vai precisar de um título, é obrigatório. Esse título deve descrever o seu programa ou o seu evento de forma concisa. Essa informação não pode ser editada depois, isso é importante. Instituição também não vai ser, poder ser editada e é obrigatória. Ah, mas eu não, não sou ligada à instituição. Não tem problema, você pode criar é um, um, um grupo de amigos que está editando. Você pode criar um nome que, que refere-se a vocês. É sempre importante que vocês definam bem esse nome para que depois vocês consigam fazer, buscar esse, esses é, programas que vocês criaram, né? fazer essa historicização aí do trabalho de vocês e que vocês consigam colocar os programas jun é, ligados uns aos outros. Né? Então, eu quero que nós sejamos... Uh, o grupo da turma do bairro, então, com todos os programas que eu vou criar, eu escrevo lá a instituição, o grupo da turma do bairro, e sempre é, tendo atenção de escrever da mesma forma, com a mesma grafia. Idioma, é o prefixo do idioma que vai ser mais usado nas edições, então, todos os projetos Wikimedia serão selecionados, serão contabilizados, mas esse é o idioma que vai ser usado como padrão, então, as alterações podem ser feitas manualmente em cada artigo selecionado, então, quando você coloca que o seu idioma padrão é português, ele sempre vai contar primeiro a Wikipédia em português. Se você quiser que seja a Wikipédia em inglês, aí você vai ter que manualmente editar isso. O projeto inicial é o projeto que vai ser o projeto organizador principal. Então, essa ferramenta seletora de artigos vai usar esse projeto inicial como padrão. E essas alterações também precisam ser feitas manualmente. Geralmente, o projeto inicial padrão é a Wikipédia em português, né? Descrição do programa, é um campo de texto livre, que, onde se sugere incluir links copiáveis para as páginas da organização na Wiki, uma descrição da logística básica para o evento, a senha do programa, caso você queira que o evento seja público, é, ou instruções para obter essa senha, né, um e-mail, onde as pessoas possam é, enviar. E links copiáveis para treinamentos on-wik, então é importante que ali seja o espaço onde vocês organizam essas informações, né? Então, vídeos tutoriais, às vezes a brochura Wikipédia de AZ, vocês colocam esses links lá que facilita. E a data de início e término do evento que são obrigatórias, tá? É, recentemente, a última atualização do dashboard, ele passou a coletar a página de teste, também, além das páginas principais. Mas, para fazer isso, a gente precisa inserir o nome de usuário que será coletado, tá? Então, isso depois a gente, quem tiver interesse nessa, nessa vertente específica, de repente eu posso até trazer um outro tutorial específico sobre como fazer isso. É, é de um jeito um pouquinho diferente, mas agora já é possível fazer. É, muito bem. Então, aí tem a opção de, de clonar também um programa antigo. Que, para que serve essa opção? Para você não precisar fazer tudo de novo. Então, se você... Todos os programas que você já participou, você tem disponíveis aqui para clonar. Então, ele copia as informações todas. Sua descrição, então, se você quer fazer... Você é uma professora, você sempre dá aquele curso de extensão. Então, você não precisa editar tudo de novo. Você quer que, que sigam os mesmos... É, projetos, que a descrição seja a mesma e tal, você copia, muda lá só no título é, o semestre a que está relacionado aquela disciplina, por exemplo. Tá? Então, essa é uma opção legal. Então, aqui é, é, esse evento teste que eu criei. É, a gente não tem nenhum artigo editado, nenhum, nenhum total de edição, nenhum editor, nenhum byte adicionado, nenhuma referência adicionada nenhuma visualização de artigo. <risos> Mas aqui é o que vocês conseguem ver. Na, na visualização de vocês, quando vocês criam um evento, tá? Então, vocês podem também é, designar artigos para vocês, podem selecionar que vocês querem revisar um artigo, ou vocês podem encontrar artigos através dessa ferramenta, tá? Ou vocês podem ir editando também é, livremente. Isso daqui é uma forma de organizar no dashboard todos os artigos que os participantes daquela... daquela daquele programa estão fazendo. Então, você batendo o olho ali naquele programa, você consegue ver todos os artigos, por exemplo, que estão sendo editados, quem que está revisando o artigo de quem, né? É, se, é, eu, eu designei, então, Andréia para revisar o um artigo do Guilherme, então, eu, já, eu consigo ver ali se a Andréia já revisou, por, por como já revisado, ou não. Né? Então, é uma ferramenta que também estimula é, essa revisão por pares, tá? Entre os alunos. Isso, os participantes podem incluir os artigos que estão trabalhando ou o, o, o organizador também tem essa, essa autoridade de designar artigos, tá? É, então, pronto. aí aqui no, no canto direito, a gente sempre vai ter essa caixinha com os detalhes e o, sempre os facilitadores, que são os organizadores, vão ter esse quadradinho roxo, Dizendo editar o detalhes. Então, nesse, a gente vai entrar nesse, nesse pedacinho, tá? Aqui está dizendo que eu sou organizadora sozinha, a instituição Wikimovimento Brasil, a, a, o, programa, o, o projeto principal rastreado é a Wikipédia em português. Aqui tem a lista de todos os projetos que estão sendo rastreados. Nesse caso, eu só coloquei a Wikipédia em português. É, aqui é se a gente tiver é, páginas de testes que estão sendo rastreadas, a senha. É, quando começa a ser rastreado, né? então, aqui nesse caso, no dia 21 de março, e está marcado para terminar no dia 31 de março. Além disso, a gente vê qual é a campanha aquele a que aquele projeto está relacionado, eu também vou chegar lá. Mais embaixo, a gente tem as ações disponíveis, deletar o programa, é, permitir que as pessoas façam requisições é, para poder entrar, Fazer o download do relatório e também é, embedar o. Eu detesto esse verbo porque é difícil de traduzir, né? Eu sempre falo embedar, mas assim, inserir. É, inserir as, as, as estatísticas dentro das vezes de uma wiki, é para ficar mais bonitinho. Então, vamos lá editar os detalhes. Editar os detalhes é importante que aqui em cima você tem um mais onde você pode clicar para adicionar outros facilitadores. Então, você quer colocar um estudante para te ajudar, para ser o, coordena... o responsável, né? o cabeça de turma, que vai te ajudar a organizar isso? Aqui, que você vai lá e coloca. Para esse caso, a gente precisa do nome de usuário, tá? Então, e a gente precisa que eles já tenham se, se inscrito na, no dashboard. Você não consegue adicionar, tá, esses facilitadores que não tenham se inscrito. É, então, aqui você adiciona, ou você clica aqui no mais também, vai abrir a lista de facilitadores e você consegue, pelo menos, ir tirando as pessoas que você não quer mais que sejam organizadores. Tá? É, e embaixo, é importante que vocês, uma outra prática bacana de etiquetas da comunidade, que vocês sempre editem isso daqui. Miscelânea é o, o, a categoria onde vai para onde todos os programas vão, e ela não é uma categoria de lugar nenhum. Né? Então, sempre é importante que vocês entrem aqui, cliquem no maiszinho, deletem essa categoria e coloquem o programa dentro da categoria que diz respeito a vocês. Né? Então, vocês estão sendo apoiados pelo Wikimovimento Brasil? Coloca a categoria do IC Movimento Brasil. A sua universidade é, faz bastante programa com a Wiki, então vamos criar uma, uma, uma campanha com o nome da universidade, então Universidade Federal Fluminense, aí quando a gente clica na Universidade Federal Fluminense, a gente consegue ver todos os programas que estão sendo desenvolvidos lá. A descrição é a data, é, podem ser editadas, depois que o evento foi criado é possível adicionar outras informações, como facilitadores, a senha, ou agendar uma atualização de dados, eu vou passar um pouco mais rápido, senão não vai dar tempo de eu falar tudo, é, como é a primeira vez aqui, eu não, não tinha muita noção de quanto que eu conseguiria falar, então vamos ver se eu vou conseguir falar tudo que eu planejei. É, nos editores, quando a gente clica aqui em cima, né, a gente tem o nome do evento, logo a gente tem a, a home, que é a página inicial do evento, os editores, onde a gente tem uma lista dos, dos editores que estão inscritos naquele dashboard. Artigos, são a lista dos artigos que estão sendo editados. Uploads são todas as mídias que estão sendo carregadas. E atividade é uma lista do que está sendo feito em ordem cronológica. É, você pode adicionar ou remover editores, tá? Aqui tem essa, essa, essa, essa caixinha, adicionar ou remover editores. Então, aqui, que provavelmente Guilherme adicionava os seus alunos, né? É, e que você, se vocês quiserem também, um aluno não conseguiu, você precisa inserir, insira por aqui. Mas, de novo, prefer, preferimos que seja feito da outra forma, que é, é copiar, as, as, aqui, ó, copiar o, esse link que está aqui, ó, esse projeto foi publicado, os editores podem se inscrever visitando essa URL. Então, você copia essa URL aqui, manda para os alunos, ao clicar, eles vão se inscrever no dashboard. Vocês podem é, colocar é, artigos para serem é, revisados por pares, vocês podem colocar artigos para serem designados para um determinado estudante, então, é uma forma de facilitar, por exemplo, a, a avaliação, né? Então, você já tem uma pré-seleção de quais vão ser os seus artigos que vão ser editados, você coloca lá e designa um para cada... Pra cada aluno, então, por exemplo, o Greg da UFPI fez com cabeças de grupo, né, então é, a turma era grande, existiam grupos, e aí os artigos designados estavam para cada um, um aluno para cada cabeça do grupo, então a gente conseguia visualizar dessa forma, a nota era, era em grupo. E você também pode, por fim, participar de uma campanha, então, quando a sua universidade é, ou o seu programa é, de O seu departamento faz programas WIC É interessante que você crie a sua própria campanha Para você conseguir reunir ali Todas as suas informações é, Relativas ao seu Aos projetos que você tem desenvolvido, tá? Então, como criar uma nova campanha? Você clica é, em criar Aqui, ó aqui, Criar uma nova campanha Você vai lá em participar Numa campanha criar uma nova campanha, pode procurar uma campanha, se inscrever, é, ou pode criar uma nova campanha, e aí aqui tem como criar, vocês coloca o um título, é, se precisa de código de acesso, não precisa de código de acesso, e é a descrição daquela campanha, tá? É, e aqui é um dashboard, é, daqui do grupo de, de usuários Wikimedia, da nossa campanha. Então, já foram realizados 243 programas, já tiveram 8.470 editores, 153 milhões de palavras adicionadas, 445 mil referências adicionadas, 342 milhões de visualizações de artigos, 157 mil artigos editados, 73 mil artigos criados e 103 mil uploads no Commons. É, então, aí aqui tem todas as, as, as estatísticas gerais, gerais, depois vocês podem fuçar lá, isso é público, e que vocês conseguem ver todos os dados relacionados à campanha e não só um programa específico. Então, ótimo, estamos prontos para criar os seus, próximos, os seus próprios programas de educação usando o dashboard. <risos> Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. É, então... Muito obrigada pela paciência, não sei se ficou muito maçante essa falação, Eu, esses slides já estão disponíveis lá na nossa página, é, agora, e aí vocês podem olhar com calma, passo a passo, testar o passo a passo, Eu estou disponível para vocês tirar dúvidas, e agora vamos abrir para quem quiser perguntar para a Elisa, ou perguntar para mim, ou falar um pouco, esse espaço é nosso. Nós temos aqui até às sete horas, então nós temos meia hora para poder conversar. É, vamos usar a mãozinha, por favor, que daí a gente se organiza para ver quem que fala primeiro. Deu para entender, né? Vamos lá, Bruno. Boa noite, boa tarde, pessoal. É, quero agradecer primeiro né, a apresentação da Elisa, da Amanda, foi tudo muito claro e instrutivo. É, eu já usei né, a Wikipedia em sala de aula alguns anos atrás, em 2019. O Célio teve lá na Unifesp, fez uma apresentação para a gente, foi ótimo, esclareceu muito. É, eu, naquela época a gente já usou a, o, o dashboard e eu vim hoje aqui porque eu precisava refrescar a minha memória e ouvir a Elisa falar e a apresentação que ela fez é, do uso né, na, é, com os alunos dela foi muito bom porque é, me deu é, algumas ideias diferentes daquilo que eu tinha pensado já com, é, com os meus alunos. Né? A experiência que a gente tem, que eu tenho tido, é um pouco diferente porque é um curso de história moderna, ou seja história europeia século XVI-XVII para alunos de primeiro ano e são duas turmas de 50 a 60 alunos então a, a dinâmica é um pouco diferente mas é, é, mesmo assim é, enfim é, foi muito bom ouvir e, e, e estar aqui novamente participando de tudo isso ah, e se também quer dizer em relação àquela à publicação que você é, é, falou, né, Amanda? É, já em 2020, a gente publicou na revista Estudos Históricos, é, com o meu colega Luiz Felipe Silvério Lima e Luiz Antônio Fela, um artigo sobre a nossa experiência, inclusive com a Wikipedia em sala de aula. Depois eu posso é, é, colocar o um, um link aí para vocês. Obrigado. Quem sabe você não atualiza e, e sugere também um capítulo para o livro, Bruno. <risos> Vamos ver. <risos> Tanta coisa. <risos> Obrigado, Obrigada. Amanda. Andy. Bom, boa tarde a todos. né? Queria primeiramente agradecer a fala da Amanda e também da professora Elisa, principalmente. É, já estou acostumada a, a ouvir a Elisa apresentar e também a trabalhar... Junto junto com ela, é, no laboratório, né, sobre mulheres indígenas, é, editando a Wikipédia, e eu queria fazer um, um comentário, mas, na verdade, também já aproveitar para pedir para a Elisa falar um pouco mais sobre isso, né, é, que é uma questão que eu chamo, assim, de confluência entre o que a gente faz na história das mulheres indígenas, é, e alguns debates que existem atualmente na Wikipédia, na Wikimedia, sobre a lacuna de gênero, né? e aí explicando um pouquinho melhor. Né? É, na Wikimedia, a gente tem uma lacuna de gênero, de participação, de conteúdo, né? o conteúdo sobre mulheres, e a participação de mulheres ainda é minoritário, e muitos projetos, como o projeto Mulheres a Vermelho, é, atuam né, ativamente, tentando incluir, ampliar essa contribuição sobre mulheres né, e de mulheres. Mas também na historiografia, né, e aí é isso eu aprendi muito com a Elisa, que foi minha professora ao longo da graduação toda e também minha orientadora, também existe, né, essas frentes de, de falar sobre a história das mulheres, a história indígena, e a gente atua especificamente na interseção entre a história das mulheres e história indígena, é, buscando pesquisar, né, e aí fazer trabalhos de excelência sobre esses temas, né, então eu queria que a Elisa falasse um pouquinho mais dessa confluência e interseção de atividades. Elisa, por favor. Certo, obrigada, Amanda. Bom, é, vou começar comentando um pouco a fala do Bruno, né? É, pois é, Bruno, é, é, essas experiências né, que a gente teve, que eu tive lá, lá lá na UF nos últimos semestres, realmente foram turmas pequenas, turmas de laboratório, é, ou então é, de disciplinas instrumentais, que não se comparam realmente com uma história moderna de básico, né? ou quando eu dou, por exemplo, história da América Colonial, que é também um básico com 60 alunos né? que estão no segundo semestre, que recém-entraram, né? com um perfil completamente diferente. Agora, eu fiquei, eu estou tão empolgada com essa experiência que, quando eu voltar para o básico, eu, eu pretendo tentar repetir de maneira diferente. Né? Eu acho que talvez no básico, se a gente conseguisse talvez não, não trabalhar profundamente num verbete, mas talvez revisar né, a partir é, das discussões da disciplina, eu acho que seria bastante interessante. E uma coisa que eu acho uh, também, as fontes, né, bibliografia, porque a gente tem uma ausência muito grande de bibliografia histórica nos nossos verbetes em português, né? Eu sempre incentivo também muitos alunos a lerem a Wikipédia em inglês, né? É, então, assim, colocar a bibliografia. É, e, e eu tenho pensado muito, Bruno, e conversado também com os alunos em sala de aula, né? Como talvez um tipo de trabalho assim pode ser muito mais interessante do que aqueles trabalhos tradicionais que a gente sempre pediu para os alunos fazer um trabalho sobre, né? O estado moderno, fazer um trabalho sobre. Né, ao invés de fazer um trabalho para entregar para o professor e aquilo, quando ele entrega para o professor, morreu, né? Porque você lê, dá a nota e acabou. Não, vamos fazer um trabalho no verbete e, aquele, e o resultado daquele trabalho fica disponível para todo mundo e pode depois ser continuado é, nas disciplinas seguintes, né? A, a, a América Colonial do próximo semestre pode continuar esse trabalho. Então eu ainda não experimentei isso, mas eu coloquei na minha agenda porque agora sou chefe de departamento também. Então eu não estou dando aula no básico, né? Quando eu sair deste departamento e voltar para o básico, eu estou pensando em tentar algo nesse sentido, substituir os trabalhos tradicionais por algum tipo de edição, revisão dos verbetes, né? E sempre com uma ideia, porque às vezes os alunos estão super empolgados, eles querem fazer muita coisa, né? Eu falo Pessoal, a gente conseguia às vezes editar um parágrafo e aquele parágrafo ficar legal e bonito, tá bacana, né? Dever cumprido. A próxima turma vai continuar dali, né? E aí ver o que, que os outros fizeram, então. né? E, e eu, eu li o, o, o, o, o teu artigo justamente, o Bruno, tava relendo esses dias porque ele agora é bibliografia também do, do laboratório lá da Uf, né? Então, a gente lê a experiência de vocês para ter uma inspiração, enfim, tá? E a pergunta da Andressa, eu acho que é, é um potencial muito grande, né, Andressa? Porque a gente tem essa discussão é, na, no, na nossa área de história, né? Quer dizer, é uma discussão que pega desde a graduação, né? É onde a gente apresenta ali e debate as linhas gerais, né? dessa questão da história das mulheres e das relações de gênero. A presença das mulheres indígenas nessa discussão ela sempre foi muito reduzida. Né? A história das mulheres e das relações de gênero tem uma tradição, na verdade, muito relacionada a mulheres de origem europeia, digamos assim. Né? Então, a discussão das mulheres indígenas é muito recente. É, a gente tem também uma produção né, é, dentro desse tema no nosso PPGH. E aí o que eu acho muito interessante, e aí o potencial é, da Wikipédia é enorme nesse sentido, né, e ele também mobiliza né, os alunos e alunas né, e alunos nesse sentido, é que a gente consegue debater né, as questões historiográficas, a gente consegue fazer a atualização de trabalhos que recentemente foram defendidos ou melhor ainda, que estão em produção, então, a Andressa é um caso, por exemplo, ela é doutora, então, ela está produzindo um conhecimento, enquanto ela está produzindo esse conhecimento, ele já está sendo passado em sala de aula, porque ela participa com a gente nas nossas oficinas, nos nossos laboratórios, então, tem esse contato com os alunos de graduação que estão se formando, a gente consegue, que esses alunos se formem e pensem, né, proponham já os seus trabalhos de pesquisa a partir dessa experiência. Então, por exemplo, eu tenho quase certeza que da experiência do semestre passado a gente vai ter algum trabalho específico sobre a Marquesa Ferreira, né, porque aquilo vai motivar os alunos, né, eles já vão entrar nessa discussão atualizada, e a gente consegue, através da Wikipédia, chegar num público mais amplo. Né, que, que, que tem um acesso direto a esse conhecimento gerado. Né? Então, quer dizer, eu acho que, que é, é um pouco... A, é, complementa muito né, é, esse, esse processo aí de, de produção e difusão do conhecimento. Né? Então, é, é incrível. E, e essa questão... É que histórias das mulheres, as relações de gênero, sempre foi muito assim, um, um, muito não se sabe sobre essas mulheres, mas muito também não se fala o que se sabe. Né? Então, quer dizer, Quando a gente, quando a gente começa a, a percorrer os verbetes e a gente vê que muitas coisas que a gente sabe não estão lá, né? porque deliberadamente alguém achou que, não, que essa informação não era relevante, né? e uma coisa sou eu como professora falando isso. Né? dando uma aula expositiva. Outra coisa, sou eu como professora mostrando na Wiki, a gente, e muitas vezes a gente abre ali e já edita na hora. né Então, quer dizer, tem um potencial didático muito grande né? de você mostrar aquilo que você está narrando. Tá? Então, é, é, são, real, são discussões realmente que se complementam muito. Tá? Hum. É, eu vou aproveitar e é, colocar, um, fazer um, um gancho aqui com o que a Marília falou no chat, porque eu acho que essa é uma, é uma dúvida de muitas pessoas, né, que às vezes é esse medo de começar a usar os projetos Wiki, porque fala assim, nossa, mas eu já vou entrar na comunidade, começar editando como que eu vou fazer, né, até porque a comunidade às vezes pode ser um pouco hostil, a depender da temática que você vai editar, tem reversões, é, de repente que o pessoal fica às vezes com umas picuinhas, né, e então assim, como que eu já vou entrar e, e, e cair de cara, de cabeça nisso? Assim... Há outras possibilidades pedagógicas, né? E a gente agora, é, ao longo desse primeiro semestre na BMB, a gente está desenvolvendo um BOC para tentar organizar isso para ficar é, disponível para que vocês possam acessar, mas é, com outras possibilidades de uso pedagógico dos projetos. Então, por exemplo, juntando a, fa a fala da, da Angela com da Elisa, um trabalho já, já se é provado de que citações na, na Wikipédia são relevantes para a academia né? ter o seu trabalho citado na Wikipédia faz com que haja uma retro, retroalimentação de citações. Né? Então, trabalhos muito citados acabam sendo citados na Wikipédia, trabalhos que são citados na Wikipédia acabam sendo muito citados na academia, e há essa, esse looping, é isso já, já é provado, tem bastante artigo falando sobre isso. Então, por que não agir, e, e agir em cima dessa lacuna de gênero, essa lacuna... É, é de a lacuna racial, a lacuna de representação de, de, de, todas a, de todas as áreas, e, por exemplo, discu, discutindo isso com os alunos do, do primeiro semestre, que às vezes não tenham condição ainda de escrever um texto embasado para que seja colocado no verbete, mas discutir com eles, por exemplo, sobre essas lacunas e colocá-los para aumentar o número de fontes de mulheres. Então, abrir os verbetes e a única coisa que eles vão fazer, eles não vão editar o texto, eles vão, vão inserir fontes a mais. Então, inserir fontes de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIA+ de pessoas indígenas, de, de pessoas de grupos é, considerados é, minoritários, né, é, para agir especificamente nessa lacuna de representação, essa é uma atividade que faz com que você tenha contato com os projetos de é uma discussão teórica, conceitual, ética muito bacana, aí. é uma ação social bacana, você está agindo especificamente numa lacuna, gerando um resultado interessante, porque isso vai influenciar também o ciclo de situações acadêmicas e de circulação daquele, daquele conhecimento, e é relativamente simples de ser feito, né? não exige conhecimentos muito avançados de edição por exemplo, e também não, não entra, é, na, é, você não bate de frente com a comunidade já na primeira vez, né, é, então assim, turmas muito grandes, de repente essa pode ser uma estratégia de, de dividir os alunos em grupos para que busquem referências sobre aquela temática que seja especificamente de pessoas consideradas grupos minoritários, né? então assim a gente pode também tirar um dia aqui da oficina para discutir essas outras possibilidades né, de, de projetos, mas eu queria aproveitar a fala da Marília para falar sobre isso é, Guilherme, por favor Guilherme, seu microfone está no mute desculpa gente aquele erro básico né, que a gente não consegue resolver é Obrigado Elisa, obrigado Amanda pelas apresentações. Muito legal, é, Elisa. Compatível uma série de, de pontos aí com as, algumas dificuldades que eu acho que se apresentam quando a gente vai trabalhar. Só para me apresentar rapidinho, eu, eu lidero um projeto chamado Wiki Design, é, que é para melhorar os artigos da Wikipédia sobre a história do design. E a gente tem uma, uma perspectiva de gênero muito forte, inclusive promovendo maratonas de edição. É, mais mulheres, mais LGBTQIA+, mais na história do design. E a gente tem uma tem uma uma dificuldade grande, que é quando a gente vai propor ativos e trazer pessoas trans, por exemplo, travestis, para a Wikipédia, né? que a gente entende que tem uma notoriedade é, muito grande, mas que o próprio julgamento da Wikipédia não incluiria essas pessoas como pessoas notórias, Acho que talvez eu compartilhe com você, Elisa, nesse sentido que a gente cai no lugar de que de uma circular que é essa. As pessoas não têm referências críveis e confiar consideradas confiáveis porque elas sempre nunca tiveram visíveis. E, nesse sentido, como é que você quebra essa corrente e traz elas para dentro né da Wikipédia nesse sentido? E eu acho que a gente fazer isso a partir da academia, a partir de projetos como esses, acaba... É, convencendo a, a comunidade do Wiki, né, os revisores e tal, de que, olha, a gente está fazendo um trabalho aqui de formiguinha a partir desse lugar que é importante começar. A gente não vai começar tendo tudo na mão, tendo tudo lindo maravilhoso para um artigo, mas a gente quer dar início a esse artigo, a gente quer começar, pelo menos ter o um primeiro parágrafo, essa pessoa começar lá e, a partir daí, começar a desenrolar, desfazer esse esse ciclo vicioso que é difícil de sair. Então, legal te ouvir, Liza, nesse sentido. Porque é um desafio nosso também. E aí, eu ouvi o Bruno também falando é, sobre lidar com isso, né, com, em turmas grandes e tal. E eu faço nas minhas disciplinas de graduação, com 40 alunos, e é enlouquecedor a maneira, o, o quanto que você tem que acompanhar durante quatro meses e revisar uma série é, de artigos, uma quantidade de artigos gigantesca, que é muito mais, né, dizer é, como você falou, muito mais. É, é, Trabalhoso e demanda, demanda muito mais do que um trabalho final de disciplina, simplesmente que é entregue e não, nada acontece, porque ali a gente está em conjunto trabalhando com algo que vai se tornar público né, e que vai ganhar é, relevância imediata. Então, acho que essa percepção dos alunos é super interessante, é, mas realmente coloca esse desafio de como lidar com essa quantidade muito grande de pessoas trabalhando ao mesmo tempo para melhorar o Wiki. É, e, e a gente já foi derrubado, já teve que fazer disputa, já teve que entrar nos fóruns e brigar e fazer uma série de coisas, porque isso vai acontecendo. E essas experiências de, de ser barrado são, também são muito interessantes, também são muito enriquecedoras. Por que, que aconteceu isso? Aí se junta a galera toda e fala gente, a gente precisa ir lá argumentar e mostrar que esse artigo é relevante para o campo, etc. etc. Então, é realmente um, é um organismo vivo que a gente fica trabalhando ali nesses quatro meses, né? E, e, e nesse embate assim então é, te agradeço pela pelo compartilhamento aí da tua experiência é, e queria saber um pouco de como você lida com essa questão de trazer pessoas que não têm essa talvez um, um referenciamento tão amplo como é que como é que isso começa no processo né como é que você consegue com que essa pessoa como essa mulher né essa mulher indígena entre na Wikipedia a partir de que é, escopo referencial. Aí queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. E aí Amanda, eu queria fazer uma pergunta mais prática sobre o, o, o painel de controle, porque eu faço ao longo desses quatro meses a gente tem, é, em algum momento a gente fica editando páginas de teste até que o artigo esteja maduro para ser publicado, né? No, eu posso listar junto aos alunos as páginas de teste no painel de controle ou somente ativos do domínio principal? É uma pergunta que eu tenho, assim, porque isso substituiria a minha necessidade de ter uma, uma planilha de Excel paralela onde eu faço esse controle. É, não sei se o, o painel é, permitiria isso, mas, enfim, é, sem, não quero me estender demais aqui, agradecer de novo vocês é, e por estar aqui também, meus alunos também estão por aqui, acompanhando e estão gostando de ouvir vocês. Obrigado. Quer falar primeiro, Elisa? Pode ser. É, bom, Guilherme, obrigada pelos comentários, é, pelas perguntas. É, é realmente, eu acho que a gente compartilha, né, uma série de desafios e, e frustrações. Por que não dizer, né? Quer dizer, não nem é, é muito gratificante, mas nem sempre é fácil. Né. É, eu, eu, eu tenho um, um problema grande que a gente tem, imagino que vocês tenham também. Quer dizer, as nossas instituições, por exemplo, elas não têm, né? condições é, é, técnicas, né? Então é, isso, isso é muito difícil porque é, é, a gente não tem um laboratório grande de informática onde eu possa levar a turma, né? É, é para editar conjuntamente lá. Então, por exemplo, na Uf, a gente tem uma sala pequena, então a minha turma de laboratório que é pequena que é, é para ser assim, né, para possibilitar um contato é, mais próximo, a gente consegue trabalhar, e, e aí o trabalho dá um salto, né, mas quando eu trabalho com uma turma maior, com essa, como é que você, você faz isso, tá? Então, isso é bastante frustrante, é... A questão de, dos primeiros contatos com, com a comunidade, né? Wikimedista, a Amanda falou, ela nem sempre é amistosa, é muitas vezes é diferente do que a gente pensa de fora, né? É, eu, eu fiquei surpresa com principalmente com a proposta de eliminação da página da Damiana, que nós tínhamos uma referência, né? Não era nem só um trabalho era um trabalho acadêmico já publicado por uma editora universitária. Né? É, agora, também, o nosso grupo, ele teve sorte, né? nesse, nesse contexto, Damiano, a gente teve sorte de ter a Andressa, que foi quem realmente é, nos ajudou, né? mas já na, prim na primeira experiência é, que eu tive editando, um dos alunos é, trabalhava para a Marinha, é, como estagiário da Marinha, editando né, páginas é, de pessoas famosas da Marinha. Né? Então, ele tinha todo o know-how já de edição, sabia muito mais que eu né, que estava começando ali, e ele trouxe para a gente né, na turma. Então, eu acho que isso é, é, é legal também, quando você tem pessoas que você consegue trazer para te ajudarem. Né? E aí eu acho que também a experiência do professor é muito legal ali, porque tem um monte de coisa que, que eu não sei, tá? E eu estou ali totalmente falando, pessoal, eu não sei, a gente vai, vai, vai aprender junto, às vezes, tá? Então isso é muito bacana. E às vezes a gente as injustiças vão acontecer, o mundo é assim, né? Quer dizer, a gente vai lutar, a gente vai, mas a gente não vai ganhar sempre. Tá? Uma coisa legal também que eu faço, que os alunos gostam muito, é muito divertido. De, de responder as críticas conjuntamente, naquele processo de escrita coletiva. né? Então, como é que a gente responde isso? Ah, qual é o argumento? E, e tudo isso é uma formação né, para a turma mu, muito grande. Então, eu tento levar, levar para essa linha. Né? A gente está se formando, a gente está aprendendo e a gente vai fazendo o que é possível. E, até o momento, a gente editou mais, realmente, mulheres indígenas famosas, digamos assim, né? quer dizer a diz que tem algum trabalho acadêmico que embasem né, o, os verbetes. Já é muito complicado, porque tem a questão das imagens, é, tem discussões acadêmicas que eu ainda não encontrei como colocar num verbete, né, e aí a gente entra também no, numa discussão mais ampla da própria produção do conhecimento, porque eu sempre tento atrelar né, toda essa discussão à própria discussão acadêmica, mesmo as minhas pesquisas e tal, né? Que eu não sou 100% da extensão, quer dizer, eu acho que a extensão é parte da, da minha pesquisa, como, como um todo. Né? E a questão da, da biografia, porque a biografia, como nós conhecemos, né, ela foi feita para homens famosos. Né? As pessoas que não são homens famosos, elas não têm esses dados, elas não têm. Você vai ter outra biografia, você vai ter outra história. Tá? E, é, e muitas vezes são histórias coletivas, às vezes é uma categoria, às vezes são informações dúbias, às vezes são lacunas. Né? E tanto na academia, como também na própria Wikipédia, as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, porque elas têm essa imagem dessa biografia do homem famoso e que a gente vai conseguir fazer isso para esses outros personagens. A gente não vai conseguir justamente porque eles não são esses homens famosos né tem uma questão de poder aí em ter uma biografia e aí entra a questão que eu acho muito legal das mulheres indígenas inclusive de ter nome né? que muitas delas não têm nome não tem nome nas quem é que tem nome nas fontes do período colonial né o provo... nome e o sobrenome então né? e quando muitas conseguem ser Maria e é isso né? quando na é Índia só e nada mais. Né? Agora, por isso elas não merecem uma biografia. Né? Como, aí a questão epistemológica: como é que a gente faz uma biografia sobre essas pessoas? Como é que a gente discute isso né, com, com outros wikimedistas? Ou como é que a gente discute isso na universidade? Eu acho que é um pouco o que a gente está tentando fazer, né? Exatamente graças a pessoas como vocês dois e a outros que estão aqui hoje, que as coisas vão mudando, né? Assim, é, é, é, às vezes é difícil imaginar, mas já foi pior, né? <risos> tá tão ruim que a gente vê mas já foi pior, a gente tá avançando. Às vezes há passos mais lentos do que a gente gostaria, mas estamos avançando, né? E é importante que tenham, ou que medistas, que tenham esse pensamento. Assim. E eu acho que outra, outra capacidade pedagógica interessante para os alunos também é, se confrontar com esse outro que às vezes eles não sabem é, que existe, né? porque às vezes esses alunos muito novinhos acabam vivendo numa bolha e acham que todos pensam do mesmo jeito, e na hora que caem nesse mundo, apesar de ser ruim essa, essa, esse confronto com, com ideias muito distintas, é, nesse caso, porque são ideias que a gente não concorda, mas é legal de eles verem também, de que assim, a, a, essas pessoas existem, elas estão ali e elas, infelizmente, ainda são a maioria, a gente precisa trabalhar para poder fazer, é, para colocar a público o que a gente acredita, né? É, então, assim, é... Nossa, eu agradeço demais, eu imagino que ninguém tenha mais, mais perguntas, que ninguém levantou a mão, eu vou a responder a pergunta do Guilherme aqui, se alguém quiser fazer outra pergunta, levante a mão, a gente está é, é, se encaminhando aqui para o final. Guilherme, a, o, o, essa atualização nova foi feita no final do ano passado, tá? É, eu preciso ainda estudar melhor, é, até onde eu sei, é preciso adicionar as páginas, página por página, mas ele consegue sim, é, registrar a página de usuário, de teste, tá? Então é que eu trouxe uma campanha que a gente está apoiando, que é a UBED, o pessoal da Olimpíada Brasileira de Linguística, então esse ano o movimento Brasil está apoiando, e uma das atividades deles é produzir verbetes sobre línguas na Wikipédia. E, e eles têm um trabalho enorme na página de testes, né? É, e aí, como que a gente coletava isso? Não tinha como coletar. E a partir dessa atualização de 2022, isso passou a ser possível de ser coletado. Então, quando você olha aqui, olha, tem só dois artigos editados, sete edições, né? Porque isso aqui se refere às métricas da Wikipédia geral, né? Da Wikipédia do, do domínio principal. Mas quando você vem aqui em atividade, você vê que o negócio já está bastante movimentado aqui, ó. É, Toninho Starr adicionou 1.600 palavras, Amanda, 1.300, é, Ana Clara, 569, e, e aqui, é, Clep Sidris, 1.177, enfim. É, todas elas, é, como que a gente organizou isso? A gente, o Arthur aqui, OBL, é o organiza, um dos organizadores do evento, então, ele de antemão criou todas as páginas testes dentro do seu próprio usuário, tá? E aí, a gente coletou, coletou, colocou para coletar a partir de um, artigos aqui, de uma consulta PetScan, tá? Então, aqui é a consulta que busca é, as páginas ligadas. Todas as edições ligadas a essas páginas que foram listadas aqui, tá bom? Então, 63 páginas. Repare que tem apenas uma, que é a Olimpíada Brasileira de Linguística, que é está no domínio principal, todas as outras estão dentro de um domínio de usuário, que, na verdade, é o, o organizador do evento. Ah, não estão vendo o Petscan, desculpa, desculpa, agora eu vi. É, Bom, aqui nós temos o PETSCAN, então a gente fez aqui, mais especificamente a gente, Lucas Belo, fez essa consulta, é, e aí a gente coletou essa, as informações de 63 páginas, apenas uma delas está na página principal, é um artigo na Wikipédia, o resto são todas páginas dentro das páginas de testes deste usuário, tá? Então, assim, é, como fazer isso de forma mais prática? a gente ainda não sabe e às vezes talvez nem seja possível, porque como é uma, uma atualização muito recente, às vezes a comunidade ainda não interagiu, ainda não achou outras formas de, de propor, mas já é possível fazer dessa forma. Então, você querendo que a gente faça isso para você, a gente consegue fazer, é só você entrar em contato com a gente a gente é, agenda isso dentro da nossa, da nossa do nosso calendário aqui do WMB e tudo e a gente consegue te dar esse apoio Guilherme é, obrigado Manda te ensinar né para que depois nas próximas você possa fazer sozinho e aí eu vou pensar de repente eu posso trazer essas consultas pet para para ser uma das nossas das nossas tutorias aqui das nossas é, tutoriais aqui né é, mas aí tem que ser mais para frente para não assustar o pessoal que está começando, né? já começar com essas coisas. Não, vamos falar de coisas mais simples primeiro. Então, dá sim, para responder. Só que eu falei, falei, falei para dizer que dá sim, Guilherme, agora dá. Perfeito, muito obrigado. Então, muito obrigada, pessoal, 19 horas em ponto. Muito obrigada a todos vocês que tiveram a paciência de ficar aqui até agora. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero vê-los no mês que vem. É, na penúltima, sempre agora na penúltima quinta-feira do mês. Muito obrigada, professora Elisa Garcia, que é uma pessoa que eu já estou muito feliz de estar sendo parceira, espero que essa parceria seja de longuíssima data. É, muito obrigada pela sua fala, foi maravilhosa. Obrigada a você, Amanda, foi um prazer. Obrigada a todo mundo aqui, foram duas horas aí bastante proveitosas e prazerosas também. Obrigada, pessoal, boa noite. Lucas, você pode cantar